o que é que eu poderia comentar acerca do especial de Natal Teocracia em Vertigem documentário do Porta dos Fundos além de genial sensacional posso dizer assim em síntese a grande obra-prima do Porta dos Fundos um verdadeiro milagre um ver, uma verdadeira epifania. Uma verdadeira. E não tem spoiler. Relaxe, não tem spoiler. Roda a vinheta. Sim, tive que enfatizar que não tem spoiler. Porque não pode ter spoiler. Vocês têm que assistir. Agora tem agora precisa de um preparo aí venho eu para fazer a limpeza a faxina aqui na casa né primeiro do meu canal porque aí eu tiro logo quem realmente Enfim, pensou alguma coisa e teve mal entendido e não era para estar aqui então tchau tchau bye bye, bye também entendeu porque é, é, é impossível é impossível com spoiler você ter a experiência da maneira como eu pude ter aliás, é impossível ter a experiência da maneira como eu pude ter porque tem um antes né claro, antes aí eu tive, eu tive conhecimentos prévios que aí quando você assiste você usa esses conhecimentos prévios para poder tal, atrapalha também Enfim, nunca ninguém terá a mesma experiência ao assistir e isso é o mais fascinante mas eu vou falar da minha experiência prévia e dar uma sugestão que a partir daqui, é o seguinte, não é spoiler, porque eu não vou falar nada de cenas, não vou falar nada de personagens, não vou falar nada de nada, mas eu vou falar de uma estrutura filosófica. E aí, cabe a você interpretar se isso pode ser considerado spoiler ou não, se você entende muito, você acha que entende muito de filosofia e de repente diga, não, isso aí vai acabar sendo um spoiler, enfim. Se você tem coragem de dizer, não, eu vou, vou encarar. Não, isso não vai ser spoiler porque é impossível, é coincidência demais. Né? Enfim, aí cabe a você. Mas o que eu tenho a falar sobre que, que seja assim tão relevante e, e precaver certas pessoas de mal entendidos? Primeiro, crente pentecostal, principalmente, de linha pentecostal, não assista. E, e descurta meu canal, inclusive, porque você não vai gostar do meu canal. Se você é crente pentecostal, fanático, enfim, não vai gostar mesmo. Nem tá aqui, eu acho. Eu acho que nem está aqui. Uh, enfim. Então, mas se você tem um certo... Inconscientemente, né? certos toques, vamos dizer assim, toques religiosos, inconscientes, livre-se deles. Nós vivemos num país cristão, então existe um, um inconsciente coletivo em nós que nos causa certa... Então pode, pode nos levar a interpretações nocivas a nós mesmos, e interpretação nociva, no sentido de que você não aprecia a obra. Então qual é o cuidado que, que, que a gente deve ter? Primeiro, primeiro de tudo, partindo do princípio que você faça parte de 90% da população que se diz, que se classifica como cristão. É fácil. Se concentre na mensagem principal do Evangelho, qual é? Amai-vos uns aos outros como a si mesmos. Ponto. Você estando concentrado nisso, o segundo cuidado, não se precipite ao assistir no decorrer do, do filme. Porque é, um, porque é um canal de humor. Então, precisa manter o humor. Se precisa manter o humor, lógico que você vai ter momentos aí que você vai dizer, porra, não, ah, e. e... Calma, não, assista, vá, continue. Vá até o fim não tenha medo não tem mais como disse Jesus né não tem mais sou eu quando pensavam que era um fantasma e tal não não tem mais sou eu então vou lá não tem mais né siga adiante vá assistindo certo? é humor como qualquer outro é humor agora sábio porque uma dose de humor um pouco menor do que costuma ser tem, um, tem um, um um pouco, o Porta dos Fundos tem um bom um pouco mais escrachado, e nesse. Assim, escrachado não, é, é sofisticado. Mas é um sofisticado que às vezes é, usa de, de, às vezes de termos chulos e tal. Puta que pariu, caralho, não sei o quê, como aqui. Clique! <risos> enfim. É, usa o palavrão de maneira cult, vamos dizer assim, enfim, sei lá mas esse teve um humor um pouco mais sutil né? mais sutil mas de qualquer forma é um humor, então você continua e nunca saia nunca saia durante, durante os 50 minutos do documentário documentário barra filme barra humor para chegar até o final Sempre tendo o um amor ao próximo, compreensão ao próximo, compreensão, primeiro sentir o sentido da coisa, não se apegar à ideia, e, e, e não, ideia nenhuma, deixa fluir. Aí você vai ver o evangelho puro ali, velho evangelho na veia, e aí você, pá, lapada. Ah, não posso falar mais nada, velho. Aí vou atiçar a curiosidade de vocês. Assista esse, essa porra que é do caralho, meu irmão. Meu, meu pai. Meu Deus. Fantástico. Impressionante. Uh, genial. Obra-prima. Eu queria assim, fazer uma obra-prima dessa um dia na vida. Não sei o que eu faço. Eu, escritor, né? Vou escrever um livro que... Por acaso eu vou fazer um comercial aqui de um dos meus livros entre camadas e camadas da realidade. Eu acho que é porque eu só tenho uma foto desse aqui, eu apaguei a foto do outro para não ter que baixar a foto do outro. Eu... Mas eu tenho outros livros. Aqui embaixo tem o link do site onde você tem acesso aos livros, os meus livros, né? Espero que assistam um o documentário. Muito bem recomendado. Muito bom. Muito bom. Do caralho. Do caralho. Evangelho na veia. Para quem crê no Evangelho. Que fato. Para quem é ateu. E para quem é de qualquer fé. Enfim, é, é um entretenimento de primeiríssima qualidade. E de qualidade filosófica. Fantástica. Até o título é, tem, uma, tem, tem, um, tem um caráter filosófico assim, impressionante. Não sei se foi a intenção, se foi intencional, assim, se teve essa, essa, essa, essa intenção, mas a mim me remete ao conceito de Kierkegaard, o um conceito kierkegaardiano, é, da corrente filosófica que deu origem a, ao existencialismo, da, do, da frase, de, do pensamento de Kierkegaard, de que a angústia, é a vertigem da liberdade. Né? Imagine-se num precipício, você, claro, não vai pular, mas você sabe ser capaz de pular, e esse é o defeito humano, o fato de saber da capacidade do poder, o poder, ao mesmo tempo que atrai, ele repele, ao mesmo tempo que ele a, a, atrai, ele causa medo. Então, isso me trouxe o é, conceito de Kierkegaard, o conceito de angústia, um, um livro muito interessante também agora conceitos filosóficos assim é, bem avançados não recomendo como leitura para iniciante assim e tal, na filosofia enfim porque é, é muito denso não sei que você tenha paciência mesmo, tenha cunhão para ler essa porra enfim, é isso aí mas o invertimento documentário Teocracia Invertige recomendadíssimo meus parabéns a todos que participaram muito bom, recomendo e recomendo também a leitura do meu livro aqui mais uma vez acho que é outro aqui e fiquem na paz e fiquem tranquilos e vamos seguindo um beijo a todos e falou, da lama ao caos, no caos da lama, um homem roubado nunca se enganar.